Bem-vindo ao nosso blog. Nós estamos inaugurando o blog do Dorivaldo Nadão, que pretende ser um espaço de debate de criação coletiva, onde todos vocês vão poder agregar, concordar, discordar, comentar sobre os temas que a gente vai postar. Né? A ideia é que a gente tem então em sessões às terças e às sextas-feiras. Né? E o primeiro tema é gestão do conhecimento, que tem a ver com um tema recorrente na agenda de recursos humanos, que é a questão do apagão de talentos pessoas expressivas, chaves na organização, que se vão da estrutura e deixam um gap né, na organização. Um dos temas que a gente vai tratar nesse, nessa série, vão ser uma série iniciais de cinco artigos, é como é que a gente, de alguma maneira, organiza o, a profusão de conhecimentos que está na organização e não deixa, ou pelo menos gerencia o risco que esse conhecimento vá embora com o talento que, que sai da estrutura. Como é que a gente prioriza, seleciona e mais do que isso, como é que transforma o conhecimento em conhecimento essencial, aquele que faz diferença para a organização na sua disputa de mercado? Essa ideia. Gestão do conhecimento é um tema bastante abordado, a gente quer dar uma abordagem prática para isso. De que maneira que a gente transforma isso num, num referencial competitivo para a organização? O conhecimento aplicativo, a aplicação do conhecimento. Esse, então, vai ser o primeiro tema, terças e sextas. Nós vamos também tratar educação corporativa, academia de liderança, como um tema relevante hoje na organização. Essa vai ser a segunda série. E a terceira série vão ser dicas de leitura, de leitura de, de negócios. Há também uma profusão enorme de, de livros. Como é que a gente, de alguma maneira, orienta uma leitura mais proveitosa de tudo que está no ar sobre, sobre literatura de negócio? Essa é a ideia, então, visitem o blog, opinem, propõem temas, essa é a ideia de a gente começar a compartilhar conhecimento e com o tempo, como nós estamos falando de gestão do conhecimento, criar uma comunidade de práticas através desse bloco. Muito obrigado.